Tranquilo, rapaziada, local altamente desconhecido e periculoso, ó, vamos cair aqui de boa. Primeiras impressões. Altas máquinas de lavar roupa grega aqui, que é um negócio muito louco. Rapaziada, tem uns remédios anti catapora. Eu queria preservar a natureza. Fluido químico. Ó, temos o um bicho aqui. O que que acontece? Você pega o um bichinho aqui e você combina. Vap com uma lesba véia e você faz um remédio. Vale isso? Claro que vale tio, é Resident Evil, tem todos os manual que é só você lê. Umbrella Corporations. As ordens a seguir devem entrar em vigor imediatamente. O mutamiceto está a solta no pântano e continuará se transformando ao encontrar novos organismos. Não podemos permitir que o estoque de compostos medicinais seja exposto. Se eles sofrerem mutação, não terão mais utilidade. Transfira toda a estação de sintetização anti-infecciosa para a barca. O que acontece? Vamos, vamos se ligar nessa barca, hein? Ó. Vamos devagar, vamos devagar que o negócio aqui é altamente Metal Bear, hein? Bota o som do Metal aí. O que? Robocop! Ele é Robocop grego! E aí não tem espaço! Como é que é isso? Como dá Como que dá soco? Oh, meu, eu taco aí, tá com seus zóio Ó, ó. O zoio, oh, oh. Por quê? Ele aguenta! Soco! Defeito, tio! Ah, oh, mas dá esse O quê? Nossa, que arrebento! Ô, oh, mas soca esse Loki, Que é Baurof, tio! Ô oh, meu, ai, já, já... arrancou! Ah, arrancou! Arrancou toda a vida! Joga esse spray! Rapaziada! Vaza, tio! Vaza que nem é imortal! Quebra essa porta, pelo amor de Deus! Não! Eu preciso o inimigo O oh, que, que tem aqui? ir? Oh, Ô meu, eu acho escorpião, hein? Quer trocar? Eu troco! Aí não, hein? Ó, ó, ó. esperto, hein? Ó. Oh. Mãozinha pra cima é perigosa. Ai, ah, é 50, hein? É 50 mesmo, hein, tio? Ó. Oh. O gerbo rodando. Aí ah, você marcou, tio. Marcou. Ó. Oh. É box, tio, internacional. É você não pode dar o gerb moscar. Ó, ó. Vai ser mosca, tio. Mosca. O quê? Oh, mano, ele dá três. É sequência, seu lock? Ai, você não falou isso pra mim, hein? Oh. Ó, ó, o oh, ganchinho. O não tem, que Ardeu. aí, tio. Nossa senhora, hein? Uma sequência do caberninha. Vamos se ligar na sequência, hein Ó que Ó, o Jerm Ó, oh, meu, e aí? Ele é do mal mesmo, hein? Rapaziada Ô, oh, meu Deus Pera aí, deixa eu tomar um potinho aqui Rapidinho, tá? Ah, ah, ah. Paga! o cara é profissional do boxe Ô, oh, meu Deus do céu Quem é que é uma Tyson perto desse louco? É sua mãe Rapaziada, ó oh, Tá com, com, com, um, com um pedaço de pau no pescoço Tá de boa, Tá desfilando nessa boca aí Ó oh, Aguenta o primeiro Esse é forte V Vamos ler os movimentos do cara, ó. É os fortes. Beleza, mas você manda. faza, vaza. Ó, mãozinha pra cima é do mal, hein? É do mal, mas eu tô ligado que o queixinho bate também, ó. Ó, ó. Ah, sentiu, né? Sentiu o jab. Ah, seu Loki. Rapaziada, é o jab. Nossa, Tem comigo que os olhos nele? Nossa senhora, que tipo... Agora você vai ficar esperto com o resto da sua vida. Rapaziada, não curti. O cara altamente boxeador profissional. A única sorte nossa é que achamos um bicho, tio. O bichinho pode ser combinado, tio. Ó, combina aqui. Ó. Temos outro sprayzinho. Temos um na conta aí. Beleza, bico dessa porta. Ô, louco! Rapaziada, primeiras impressões. O quê? Vale isso, você é doido, eu falei pra ele, acaba oh, com não. ele, tio. Ai, ah, você marcou, é hein, tio. Oh, meu, peraí, peraí, tem como isso? Vale isso, Leon. Falei, tio, tava no chão, era só bico da ozói. Pega esse negócio. ó oh, tem um bichinho aqui dentro, hein? peguei uma larvia oh, Rapaziada, ele tá de boa, hein, tá no pique. Tamo no pique, hein? o cara não vem. Se você não tá ligado no pique, a origem da palavra do pique você tem que assistir o Resident Evil 7 normal, gameplay normal. Você vai entender isso. Ó, oh, oh, o cara já tá ficando nervoso, hein? Vamos brincar isso, Rapaziada, levanta a pedrinha aqui, ó. Oh. É o quê? Rapaziada, Lagostinho! Ah! A Lagostinho! Oh. Tem um Lagostinho, oh, meu Deus. O cara adora Lagostinho. Pegamos, tio. VAP! Rapaziada, ó. Oh, sala do amor. Achamos uma sala do amor. O que, que acontece quando a sala, sala do amor vem no olho? Não vou nem te comentar o que eu faço. Está aí, né? Está aí, meu né? filho da mãe. VAP! Beleza, ó, boxeador novo, tio. Ô meu, eu vou ficar profissional nesse box, hein? Rapaziada, antes de verificar mais ali, é por ali mesmo, tio. Ó, ó vamos só olhar outra portinha, hein? Tchau, outra portinha grega ali. vocês não se importem, o cabineiro. Ô oh, meu Deus, tá trancado pelo outro lado? Eu já sabia disso, beleza. Nós sabemos disso? Vamos dar a volta. Rapaziada, dentro do pântano. Ô oh, meu Deus, é crocodilão. Vou ter que picar o olhos dele, hein? Ó, quero ver no bicátil, ó. Tem que ser um zoinho, um zoinho. Dá, dá um sorriso com o gato pra nós, hein? Aí já era. Vai mata qualquer crocodilo com essa lançada do amor. Tranquilo, vamos continuar no soquinho, hein? Ó. que se afundar mesmo. Rapaziada. Vamos, vamos ficar esperto pedaço de pau, hein, tio. Ó, outro crocotão. O quê? Tem outro aqui, hein? Tem outro. Rapaziada. Eu, fiquei, eu tô passando de boa, hein? Na amizade, hein, tio. Rapaziada, ó, ó. Pega esse pedaço de pau aí. Rapaz, tá dormindo. Tá dormindo, tá de boa. Ô, oh, meu Deus. Nunca passe perto das moitas. É inteligência dos magos? Pô, ah. oh, meu Deus, tá vindo outra aqui Ô meu Deus, Aí vai levando, um olha hein tio Levando o queixinho, é nóis Fazer, é, tá rolando umas cachumbas nele também, hein? vamos ficar espertos Altamente contaminoso Fazer, é, espero que não tenha mais hein, pelo amor de Deus hein Tá é medroso, mano Beleza O, o que? Gente, ele tá de passagem, esse aqui é mais de boa hein ele, tá, ele tá rebolando hein Ele tá remexendo Vale remexer rapaziada uma notícia tem que eu pegar de volta o pau não pelo amor de Deus hein? pega de volta hein tio, é um préstimo pega de volta oh meu Deus rapaziada tem outro ali hein o Charleson tá dormindo é o quê tem que passar de boi rapaziada o que que acontece o jogo faz você passar no rabo dele só que você relou no rabo dele ele te janta tem que ser corajoso e passar na frente dele ó ó passar na frente tio. ó Pera aí, vamos só dar uma olhadinha aqui <risos> oh meu Deus você tá respirando forte hein Ó, oh, ó, oh, passar na frente dele já era OK? Ele é profissional! Corre, tio! Nossa oh, oh, ah, senhora! Rapaziada, tá de volta! É, meu Deus! Era só o momento. O momento estava meio propício para emoções. Rapaziada, ó, oh, tá rolando uma construção aqui. É Desbloqueei uma porta por trás, hein? Ó, oh. VAP! Rapaziada, o que que acontece? O cara bicuda todas as portas. Mas essa daqui é profissional, hein? Ela aguenta soco Oh, meu Deus do céu, beleza. <risos> Rapaziada, tá me ensinando isso aqui, hein? É cagão, beleza, vamos dar uma espiadinha aqui, tio. Homem, não pulem. Vai, vai, vai ter que continuar subindo, tio. Vamos ver o que tem lá em cima. Vai lá e vê. Rapaziada, espero que ninguém puxe o nosso pé, hein? Não seria muito agradável nessas essas horas. Tranquilo, estamos chegando ao topo dessa construção do amor. É um barco? Que parada é essa, tio? Eu, é um é meio estranho, hein? Cabreirão. Beleza, ligamos a nossa lanterna. Rapaziada, o Caverninha não tá com medo, ele só tá investigando. É, é, é. Beleza, pegou umas uma, uma pecinhas aqui, ó, sucata. Rapaziada, o cara vai construir uma bazuca, o negócio de achar pronto, é paia, é, tipo, o cara construiu. Rapaziada, deu uma, deu uma travada nervosa aqui no, no videogame do Caverninha. Oh, meu Deus, vou atualizar essa placa de vídeo, hein? Os drivers da NVIDIA aí tá, tá bem enferrujado. foi, foi, rapaz. Beleza, rapaziada, vamos continuar a história mesmo assim. Ó. Oh vamos abrir essa portinha aqui, aqui tem oh, meu, outro, outro gravatório ó oh, sprayzinho já feito, esse aqui já tá profissionalizado precisamos dois sprays e um lagostim no nosso bolso hein vamos ficar esperto que temos item para recuperar qualquer energia é a verdade tranquilo rapaziada, tem que investigar bem aqui porque rola uns itens perdidos por aí e o jogo é altamente pilantra, ó um pedacinho de pau aqui ó esperando o caverninha, oh, meu deus do céu. Rapaziada, o cara tinha que ser ninja e fazer uns arc flash, hein? Aí sim ele seria dos manos, hein? Anda com uma faquinha. Você corta os galhos? O que que acontece? Ô, oh, rapaziada, tá rolando umas conversas aqui altamente... O quê? É nível 3, hein? É nível 3, tio! Escorpião King! Rapaziada, o Cavernian... Não sei se o Cavernian tem potência pra vir cuidar esse cara. É nível escorpião. Quando rola esses caras, o que que você precisa? Você precisa de, de brincar de pega-pega com o cara, ó. Oh, ele vem pra cá, ó. Oh. Ó, quando ele dá a volta o negócio, sai fora e deixa o cara aí oh, Ele vai seguir, aí vem outro, se outro, outro, aí abraço pro gaiteiro Vamos torcer que não tem mais ninguém aqui, hein tem ver, não tem como quebrar a porta, se tem que matar o bichinho antes Não, isso aqui não, hein Oh meu Deus, jogo pilantra Rapaz. Oh. depende aí, aí você marcou, hein, Diogo, corre lá pra cima fazer o jogo não deixa você bazar não, hein, tem que matar o bichinho antes Beleza, olha o tamanho dos dentes dele Olha as mordidinhas dele, ó ó, Morde Altamente peçonhento Tem que esperar ele atacar, Eu tenho duas luvas de bloco gigante Ó, defendeu, beleza Manda Jerbs, olha o peixinho com o bico, ó É três, dá o um Jerbs, dá o um Jerbs Jerba ó oh, meu Deus, Jerba Nossa senhora, gente Isso não entra, hein Muita pressão nesses dentes Rapaziada, tô calma, hein Foi mal aí pela emoção Mas esses residentes emocionam muito o Não é muito legal, hein Beleza Rapaziada, Ó, oh, Resident Evil Pilantra, porque todos os Resident Evil tem buraco debaixo da escada, tem entrada e tem item dentro. Esse aqui já é mais hardcoreizado, hein? Vamos se ligar. Rapaziada, dá um nessa porta aí. Gerba ela, isso. Rapaziada, beleza. O que que acontece? Aproxime-se devagar para realizar uma eliminação furtiva. Bom, bom, de boa, hein? Rapaziada, não tô vendo nada, hein? Onde, onde é que tá esses... Tem cara aqui? Ô oh, meu Deus, tá, tá, tá, tá rolando um comitê aqui, hein. Ó. Oh. fazer o negócio aqui é Metal Gear. Ô, oh, meu Deus. Ó, oh, tá de bom o tiozinho aqui? Ó. Oh. Vem por trás dele. Ó a bundinha dele. ó, oh, tiozinho, vai pra academia e não malha a bunda. Fica seco, hein. Pereceu. Pera aí. O quê? Primo? Ô, oh, meu Deus. Rapaziada, tem primo, hein. Ó. Oh. Ô oh, meu é, é, é, do, é do boxeador profissional esse. Vamos ficar esperto. Beleza, tem, tem que deixar ele bater primeiro. Ó, oh, ó. Oh. Olha o tamanho das luvas dele, ó. Defende, manda. Aí você manda no queixo dele. Destrói ele. Ô oh, meu, eu não tô vendo nada, hein? Ô, caverní, o que você fez? Ô oh, meu, gastamos um spray. Oh! Rapaziada! Aí não zera o jogo, hein? Aí você não zera, caberninha, Oh, meu Deus do céu. O oh, que, que acontece, tio? acabamos com o spray 2 dois segundos. Mas o que acontece? O, o dedo do caberninha escorregou aqui, bateu e a gente usou o spray. O que, que acontece? Não tô com medo. Tô ce... O quê? Ô, oh, meu não tô com medo Ai, ele vem rápido hein? Ele corre, perereca nível 3 Só para te avisar Rapaziada, quebra essa caixa agora, hein Quebra, pega isso Ô oh, meu, pegamos isso Rapaziada, a perereca é treinada Ela é teleguiada. Oh, ela vai voar, tio Ela boa. tô ligado nas, nas ideias dela, ó Eu tô ligado nos seus esquemas, tia Ó Nossa, aí você marcou Marcou, hein Ô oh, perereca Ô oh. oh, tio, era pra você subir ela tava no chão Oh meu Deus Aí ah, você é mostra, hein, pereneca! Jeba ela! Pode é, cadê é essa pereneca pilantra? O quê? Ah, ela vai voar! Oh meu Deus! Morreu, tio, morrendo! Ela é muito pilantra, tio! Ela é muito pilantrinha! Fazendo. É, não tem como o Lagostinho, tio, ó, vivo! Ei, Lagostinho, você não fez nada, hein? seu logo. Pelo amor de Deus, hein? Deixa ela, deixa ela pular. Mas, rapaziada, estamos de volta na parte altamente grega aqui Onde os inimigos estão altamente de campana Esperando para com o caverninha Mas, o caverninha já tá está ligado Já bico o primeiro Mas, estamos ligados que a peredeca é maligna E altamente expiatória ó, ó, A gente já está ligado que ela tá ali Esconde atrás do barril Tem como esconder atrás do barril? Fala que tem, hein, pelo amor de Deus ó, ó, Saiu fora, tio, é agora ó, meu Deus, Levanta Agacha. Sá, deu. Bica ela, tio. Ô, merda, pega essa boninha seca. Pega. Deixa ela. Vai. ó. Que cabecinha você tem. Oh, meu Deus. Eu, eu, eu, eu, eu. Rapaziada, foi mal. O Caverninha se emocionou, porque ela é focada é essa peredeca. viu, tipo, Se ela te ver primeiro, viu. Boa sorte pro gaiteiro. Beleza, vamos correr um pouquinho aqui. Vamos aproveitar o momento, hein. Rapaziada, já estamos ligados que tem um mano Klebinho escondido por aqui. Os caras são é altamente perigosos, hein. Formação de quadrilha e tudo mais. Antes de enfrentá-lo. Vamos pegar esse pedaço de pau aqui. Bicar essa caixinha. Vou pegar a larvia da morte, A larvia é boa. Altamente proteica, e Vamos ligar. Beleza. Rapaziada, olha o Clebinho ali, ó. Ó, ó, ó. Tamo ligado nos seus esquemas, Clebinho. mas ele é periculoso, tio. Nível 18 do box, ó. Duas luvas altamente gigantes ao zoninho dele. Vá. Beleza. Defende. Manda. Aqui é boxe internacional, tio. Ó, ó. Tem que ser desse esqueminha aqui, ó. Ó, ó. Gira. Ó, gira e defende, tio. Vai. aí gente tem não Rapaziada, o Klebin simplesmente morreu no local. para largar esse trouxa. Beleza. <risos> Vamos ver o que o Klebin tava escondendo aqui. Tem... Olha, olha o passar do Klebin. Ô oh, meu, guardião do tempo, hein? Vamos se ligar. Agacha aqui. Ó, oh, já temos alta sucata super sinistra. Vamos ler e ver para que, que serve essa sucata. O cabine tá altamente curioso, hein? Sucata. Um amontoado de sucata. Não pode ser usado como está. Rapaziada, eu tô falando pra você ele vai montar uma bazuca. A vai explodir e zerar esse jogo rapidão. Os caras não acreditam. Beleza, rapaziada. Vamos parar de zoeira. Ih, prestar atenção, hein? Que tá rolando altos guardinha do amor aqui, hein? Vamos ficar espertos! Beleza, primeiras impressões. O cabineiro não sabe pra onde que ele tá indo. Oh, meu, parece que o cabineiro voltou, hein? Vale isso o jogo. Claro que vale, tio! Pois é, tinha, tinha uma passagem de segregas ali que volta, hein? Oh, meu Deus! Rapaziada, era só entrar aqui, matar o clubinho por trás e matar todo mundo. Mas tá de boa que o cabineiro arrebentou ele. Tem mais, oh meu Deus, é a porta caverninha gigante Dentro do seu olho Rapaziada, próxima vez a gente já tá ligado em passar secreto, hein, beleza Vamos de bom com tem os guardião Aqui, hein, Ó. Oh, perereca tripla tio. Não faça barulho Rapaziada, vamos tranquilo aqui. Oh, meu Deus do céu Oh Rapaziada, tá, tá rolando um comitê O que? Ele vira, calma, hein, calma tio, Calma Beleza, tem que dar a volta por aqui Vou, vou matar os dois por trás, tio. Ó, o cara tá fazendo um, um bar aqui Vamos aproveitar agora o um momento, hein Ó, troca ideia com ele, troca Não conversa comigo, não O quê? Ele viu! Claro que ele viu, caberninha é, eu Pensei que ele tava fazendo a tio Vale isso? Rapaziada, ó Não, não vale, não vale esses, esses cavacos no ouvido não, hein É apelação demais esses cavacos, hein O que que acontece? Entra no pique, tio Ó, tamo no pique, tá de boa, tio. Ó, pega esse bolo. Tem como só... So tem como socar a dele? Mas dele? Será que tem como só a perninha por aqui? Ó, oh, joelhinho deles! Aí vocês caem tio! É o pique tio, é nosso! Ó, oh, só no joelhinho. Ó, oh, eles na oh. hein! esperta joelhinho aí, aí cai tio! Ó, ó, ó! Quero ver não cair tio, Olha o tamanho das acerolas já no joelho desse Loki ó! Oh. Aí você vai cair seu Loki! Eles dá gancho aí, eles são espertos! Oh, defende tio, é, ele tá ligado é aqueles esconderijo tio ó! Oh. Mete essa docerola. É nossa. Rapaziada, acho que eles picaram, Ó. Oh, cai, seu Loki. Pelo amor de Deus, vão Vamos cair. Aí, caiu os dois. Aí me cuida tudo. Ah, ah. O que? Oh meu Deus. Rapaziada. Ele, ele é aleijado é forte ainda. Olha aí, tio. Tá rolando um ritual aqui, Vazamento de óleo e tudo mais. Rapaziada, não tô curtindo muito não. Ô oh, meu Deus, jogo pilantra mesmo, hein, do mal, queima o videogame, queima a casa, queima tudo, beleza, rapaziada, tô calmo, parei de zoar, tranquilo, foi mal Respiração, mom momento de meditação, hein Rapaziada, depois, você tá ligado, momento de meditação, limpa a alma e a mente, tá trancado aqui Beleza, rapaziada, acho que não vai adiantar muito não, porque esse jogo é, é pilantra. O não não vai, vai conter suas, suas emoções, hein. Ó, se não tô pé. O quê? Ô meu, vale isso já? Pois é, é boxe, tio. Esse, esse da mãozinha mole aqui não aguenta no box, não aguenta. Hein? Ó, ó. Ô meu Deus, é, é esse tapinha aqui? É jab de primeira, que é do pau. Ó, ó. Que é Mike Deizons? Mike De... O quê? Primo! Ô meu, vale primo com nuvem e tudo? Aí não, hein. Aí é roubo. Nossa, é bravo. Nossa, que é isso? Dá o um sim, tio. Versão dá o um sim. Vaza. Oh, Olha aí. Olha aí que falta de respeito, tio. É você cair, hein? Ô, o bom. Cuidado, tio. Cuidado. É, é bravo. Ó. Oh. Cai, tio. Cai. Vou parar com essas travadas aí, diabo. Vaza, tio. Toma, todinho. Ô, oh, meu. Não era pra comer o bichinho, não, tio. Ô, meu. Ele Nada mal. Oh. Rapaz, eu não sei que foi mais perigoso. Comer esse bicho ou enfrentar esses doidos, tio. Ô, oh, meu Deus. do céu. Toma. Aí cai, hein, tio, ó, aí você pede perdão dos seus pecados, aí você marcou, tio, é defeito, defende! Ô oh, meu, cê meta logo esse bloque. rapaziada, se vocês não se importa, olha a classe do Juarez, aqui, que ele mó a cabecinha dele, ficou tio, ah, meu Deus, é clássico mesmo, hein, tio! Rapaziada, aí ó, Melhor é orgulho de tio, ó, serviu de exemplo para os seus camaradas! Não tô rindo, não. Parei, parei, tô, tô bem, rapaziada, eu fui limpar uma zona, hein, ó, Fazer, é, imagina dar uma pistolinha pra esse cara, tio. O cara zera qualquer tipo de jogo, tio. Ele mata tudo no soco. Muito foda! Beleza, vamos checar as máquinas aqui. Sim. O quê? Oh, meu Deus, jogo! Ô, oh, meu, não pode correr, Caverninha. Você esque... esquece dessas coisas, né, tio? Fazer, é, o Caverninho esquece que tem que. Aí não, tio, ó. Oh. Ó, oh, você largar essa trouxinha, ele vai bicar, hein? Ó. Oh. Ah, meu Deus, o soco é podre demais, hein? Ó, oh, isso é soco de homem, tio. E aí, vai fazer o quê com essa cabeça gigante? Ah, meu Deus, aí você pega um gerba, hein? Gerba! Oh. oh, meu Deus do céu. O que? Tá vivo? É, pisou na mãozinha, fica quietinho. Ó, oh, quietinho, hein? Beleza. Rapaziada, suatório, dores abdominais, enxaqueca, torcicolo e dores coronárias. Rapaziada, tá muito pilantra o game, hein? É mesmo? <risos> vamos, vamos investigar bem aqui. Ó, oh, deve ter um lock aqui escondido, ó. Oh. Rapaziada, aqui é local de esconderijo. Aquele lock devia estar tá por aqui, hein? Beleza, rapaziada, tá olhando um o microscópio aqui Vom, Vamos só investigar bem aqui, porque pode ser que rola uns bichinhos desses altamente comestível para o tiozinho E é altamente bom para a sua saúde, hein? é tipo chinês tio, ó, esse negócio cru é bom O que acontece, vai ter um negócio amarelo aqui, talvez a gente já tá ligado É tudo nosso Beleza, não tem mais nada nesse local Ó, sucatão, bap Bem, Acho que já, já olhamos o local inteiro, hein Estamos pronto para prosseguir Daquele jeito Pai, ro rola um buraquinho aqui, hein Ó Tem a portinha ali a ser quebrada Tem o computador Mas antes de mais nada, o Carveninha vai simplesmente dar uma olhada aqui Vai rolar umas larvinhas aqui, o Carveninha tá ligado com rola uns bichinhos altamente profissional ó, peda de pau, véi Um bonequinho altamente profissional Pega aí, tio, pega Pela ódio Beleza, o que mais? Beleza, só restou isso Vamos explodir aquela porta lá, pelo amor de Deus aí, O cabernetor tá louco pra sair desse local Ó Beleza, chegamos aqui na portinha Bica O que? O que? Você viu o um pau voando, tio? Esse jogo tá muito louco Ô, mas tinha um spray aqui, hein? Rapaziada, o Caverninha jogou um pau aqui, Você viu, tio? Ô, oh, meu Deus, como que faz isso? Eu nem vale nunca vi. Vale isso o jogo! O jogo tá muito doido. Beleza, v vamos subir aqui a, a escadinha. Rola um computador aqui em cima. Ó, oh, rola outro bonequinho do amor. Vamos trocar index o computador aqui antes de mais nada. vá Rapaziada! Esse computador vai ficar pro próximo episódio O que que acontece? O Caverninha vai deixar um, um suspense aqui hein? Dentro do seu cérebro Pra você ficar matutando o que tem dentro Desse computador do amor aqui ó. Umbrella Corporation Paint 17. Vamos se ligar Paiada. Espero que você tenha gostado desse episódio Deixe o seu like do amor para fortalecer A nossa caverna Compartilhe o vídeo com seus primos Tios, vô, trisneto Trisnotataronetos e coisas similares. Te vejo na próxima.